Um encontro com o próprio ser. Silêncio e observação fazem parte do Aikido, uma arte marcial que está longe de competições. É como a filosofia de vida. Aikido do japonês significa caminho da energia, da harmonia e do amor. É isento de força física e com técnicas de imobilizações do oponente por torções nas articulações. Portanto, sem o uso da força bruta. em uma turma de praticantes fiéis, está a Teandra. A publicitária conheceu o Aikido no ano de 2000 e desde então tem como algo que dá norte à sua vida pessoal e profissional. O Aikido é, surgiu na minha vida através de um amigo que me levou para assistir a um treino porque ele estava interessado e foi amor à primeira vista. O primeiro treino, os primeiros momentos do treino que o Sensei Maruyama estava ministrando é, realmente era o que eu queria fazer. Eu falei, era uma arte marcial que eu sempre buscava, mas nunca tinha achado o caminho. E o Aikido me mostrou o caminho. A Teandra é em Ondan, em Aikido. Ela é faixa preta em quarto grau, algo que não é tão comum entre as mulheres. E ela mostra que domina a arte. O Aikido é a preservação da integridade a arte marcial que lida com a preservação da integridade. É, pontos fundamentais, trabalha mente, corpo e espírito. É um trabalho conjunto e muito individual. Então cada um vai evoluindo de acordo com o seu dia a dia, com o seu ímpeto e no treinamento. O uso da força do oponente a seu favor. A filosofia é elevada aqui do tatame para o dia a dia, cheio de obstáculos. Na rotina de trabalho encontramos muitas barreiras, situações em que é preciso parar, analisar para poder tomar as decisões. Com o Aikido, Teandra percebeu que melhorou seu espírito de liderança, imposição de respeito, além do bom convívio com os demais. É assim também nesta arte marcial, observar o oponente e fazer o uso da razão para fazer a defesa necessária. Eu digo que o Aikido me mostrou um caminho é, de motivação, de energia para lidar com esse dia a dia. Para a gente ter exatamente, como eu disse anteriormente, perseverança e serenidade para lidar com as intempéries do dia do dia, da rua, né? não é só o corporativo, a gente está na rua em risco o tempo todo. Então a gente sempre tem que estar atento, um olhar diferente, mas não deixar de ter a vida própria, né? não ficar em função disso e sinceramente olhar o todo sem discriminar nada e sem desprezar nada. Com tantos benefícios, além de saber dar o equilíbrio no seu cotidiano entre família, trabalho, amigos, a Teandra aprendeu a reservar um tempinho para ela. E nisso está incluído o Aikido. A valorização do outro e do próprio ser mudam perspectivas e abrem novos horizontes. Aikido é a arte de resolver conflitos e não iniciá-los. Quem tenta dominar, acaba sendo dominado.